Abaloê ah, Abaloê ah, Abaloê ah, Quando era menino e estava escrito o seu destino O que iria acontecer Com seu corpo coberto